Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer, que ganhou na votação, foi esse vestido sereia, ele é Tomara que Caia, não deu para fazer ele longo como a gente tinha falado no vídeo de recebidos, mas deu para fazer ele num comprimento midi, tá? Ele é super simples de fazer e olha que vestido lindo! eu tenho um casamento pra ir sábado agora e eu vou usar este vestido aqui, eu coloquei ele com esse cintinho aqui, nem precisa porque só o vestido já ficou lindo, né? Mas eu coloquei com esse cintinho aqui pra combinar com a sandália de salto alto, né? E esse tecido maravilhoso aqui é o cetim Hollywood Lá do Saia de Saia, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este cetim. Ele tem elastano, então podem ficar tranquila que ele segura bem aqui a partir do tomara que caia, tá? E agora eu coloquei ele com essa rasteirinha da Toda Bela, tá? Porque lógico, eu não sei vocês, mas quando eu vou em festa eu sempre levo uma rasteirinha e essa rasteirinha aqui... É linda e super combinou também com o vestido, tá? Então, a gente chega de salto e depois coloca uma rasteirinha confortável. Eu vou deixar o link também da rasteirinha aqui para quem quiser estar adquirindo. Então, se você quiser aprender a fazer este vestido aqui super lindo e super facinho de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, pessoal, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que Como vocês viram aí no começo do vídeo, é o vestido que venceu lá na votação.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 Então, pessoal, agora que a gente já cortou e já passou o carbono e tudo, a gente já vai começar a montar o nosso vestido, tá? É, eu já coloquei aqui, olha, todas as partes aqui, tá tudo alfinetado. Ó, a parte da saia, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais. Fechando essa parte da saia. Lembrando de deixar aqui uns 15 centímetros aberto uma das laterais, que é a lateral onde a gente vai colocar o zíper, tá? Vai fazer isso, então, com a parte da saia. Com a parte do babado, a mesma coisa, ó. Lado direito do tecido, com lado direito do tecido. Tá alfinetado. A gente vai passar uma costura pelas duas laterais aqui, fechando o seu babado. Fechou o babado e fechou a saia, vai fazer o quê? Vai colocar o babado aqui, olha... Então, você vai colocar lado direito do tecido com o lado direito aqui do babado e vai passar uma costura aqui unindo o babado na sua saia. A parte da blusa, a gente cortou tudo duplo, porque tem a parte do forro, certo? Então, eu vou mostrar aqui um lado pra vocês e tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro lado, que é igual. Nós vamos pegar aqui a parte das costas, ó. Então, tem o meio das costas e as laterais. Vocês vão colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui nas duas laterais. E vamos fechar a lateral aqui das costas, tá vendo? Olha, vai ficar assim. Tá tudo alfinetadinho já. A parte da frente, nós vamos vir aqui, mesma coisa, ó, Vamos colocar o meio da frente com as laterais. Aí, você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vai passar uma costura pelas laterais. Passou a costura pela lateral, vai vir aqui com a parte de cima, olha, tá alfinetadinho, tá vendo? E vai colocar também, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pela parte superior. Aí, vai ficar montadinho desta forma. Passou aqui a costura, você vai vir aqui e vai colocar, olha, costas com frente, lado direito do tecido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 Pessoal, depois que eu uni a parte da blusa, uma na outra, eu vou vir aqui com ela, olha, eu vou colocar, ó, lado direito da blusa com o lado direito da saia. Vou finetar aqui, ó, toda a volta, só de um lado, tá? Ó, a outra parte tá aqui, ó, vai ficar aberto mesmo, que a gente vai colocar o zíper e daí a gente fecha pra dar o acabamento. Então, coloquei, ó, lado direito com lado direito... E vou passar uma, uma costura aqui na cintura, unindo a blusa na saia, tá? Deixando aberto mesmo aqui a parte da blusa, tá vendo? Eu só tô costurando uma parte da blusa. A outra parte tá aqui, ela vai ficar aberta por enquanto. Então, é só ir pra máquina e passar uma costura reta aqui na marcação do carbono, unindo a blusa na saia, ok? Ok? Depois que a gente faz isso, aí a gente vem com o zíper, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper. Aí, depois que a gente coloca o zíper, que a gente fecha aqui a é lateral, tá? Você pode fechar na mão, como eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos, para dar um acabamento bem top, ou você pode fechar na máquina mesmo, aí fica a seu critério, ok? Ok. Então, eu vou fazer essa parte aqui, olha, de costurar aqui, unindo a blusa na saia e colocar o zíper, tá? Que eu já tenho um vídeo ensinando como colocar o zíper. Então, pra não prolongar muito o vídeo, eu vou colocar o zíper e deixo o link aqui embaixo no box de informação, para quem não sabe como colocar o zíper, ok? Então, eu vou fazer esses passos, que é só uma costurinha reta na máquina, e colocar o zíper. Aqui, meninas, o vestido já está finalizado, olha... Eu preguei o zíper aqui, eu não tinha zíper verde, então eu coloquei aqui um roxinho, tá? Ficou assim, e aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha, eu usei a etiquetinha aqui que eu recebi lá da mania de personalizar. E olha que charme que ficou, combinou, né, o verde aqui do alfinetadas da moda. Eu coloquei aqui por dentro, eu coloquei antes de fechar, tá vendo? Então, não ficou costura aparente aqui. Eu só costurei aqui nas laterais dela é uma, uma etiqueta de cetim, olha... Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser estar mandando fazer essas etiquetinhas. Eles fazem de outros tamanhos e com o nome, com o que você quiser que eles escrevam, tá? Então, o vestido já está finalizado, como vocês viram aí no começo do vídeo. Meninas, amei esse vestido. Tem um casamento pra ir, vou usar ele no sábado já. Ficou lindo, vou usar do jeito que vocês viram lá no começo do vídeo,